Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Leison Santos, canal Métodos Secundários. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não for inscrito, já faz a sua inscrição, já ativa o sininho de notificação para que você possa ser notificado os próximos vídeos aqui do canal. Olha só! Robô humanoide com inteligência artificial é o novo CEO, ou seja, é o novo presidente de uma empresa chinesa de metaverso. Está aí um exemplo bem, bem claro de um robô, uma inteligência artificial, dando ordens para pessoas. Se nós conseguimos colocar uma inteligência artificial para governar pessoas dentro de uma empresa, o que impedirá uma inteligência artificial de governar cidades, estados, países ou até mesmo de discursar na ONU. Peguei para gente aqui, olha só. Cientistas do Google e Oxford publicam um artigo alegando que inteligência artificial provavelmente aniquilará a humanidade. Olha o que eles estão falando. Isso aqui são cientistas do Google e da Oxford que estão falando isso. Que provavelmente, não é possivelmente, provavelmente... A inteligência artificial aniquilará a humanidade. Olha só, continua dizendo assim. Ó. Uma catástrofe existencial não é apenas possível, mas provável. Matéria do New Atlas diz assim, olha só. Baratas ciborgues controladas remotamente, agora são movidas a energia solar. Só o fato de ter baratas ciborgues é preocupante. Agora movidas a energia solar, agravou. Muito mais, né? Então olha só, por que projetar robôs do zero quando a natureza já fez muito trabalho duro por nós? Esse é o raciocínio por trás dos insetos ciborgues. Então só por aí você já vê, eles estão aproveitando a própria criação, o que o próprio criador já fez, não estão nem se dando o trabalho de construir do zero um robô, muitas das vezes pegando já a própria criação e transformando num ciborgue, lembra novamente o dilúvio, ali Deus estava irado com o ser humano e com toda a criação que estava corrompida. Agora para a gente fechar aqui esse giro de notícias, você consegue imaginar uma democracia onde todos os conceitos de democracia são aplicados também para a inteligência artificial? Olha só essa matéria! democracia pode incluir um mundo além dos humanos? É uma pergunta, né? Aí ele continua dizendo. Uma política verdadeiramente planetária estenderia a tomada de decisões a animais, ecossistemas e potencialmente inteligência artificial. Então ele sugere que a inteligência artificial ela tem que estar dentro desse conceito de, de democracia e ter todos os seus direitos guardados dentro da democracia, então você percebe o avanço e a escalada de tudo isso. Eu espero que essas informações tenham sido relevantes para você, vou estar tá deixando o link dessas matérias todos na descrição do vídeo para que você possa acessar as matérias, acessar as fontes e ler tudo na íntegra para que você, por você mesmo você constate o que está acontecendo. Estou ficando por aqui, novamente se não for inscrito se inscreve, curte, comenta, Compartilhe esse vídeo para que chegue também em outras pessoas. Fique na paz e até o próximo vídeo.